Antes disso, vou chamar o Vasco. Vasco, o Vasco hoje vem nos ensinar a fazer aquilo que vocês de certeza que já viram do Cristiano Ronaldo e da Seleção. Então. É isso mesmo, é o Manequim Challenge. Como é que se chama a tua colega? É a Ana. Ana, é Ana, Ana bem. É. tudo bem? A Ana está sem microfone, mas fala. Exatamente. Fala, não é? Fala curioso. Exatamente. Mas é curioso porque tu vens cá a fazer, e depois vamos mostrar aos telespectadores, aquele desafio Manequim Challenge que aparece tudo uh, estático, não é? O que é que eu tenho que fazer agora? Vamos ficar todos frisados, não é? Como se diz no filme Freeze, vamos ficar todos frisados. E a Ana vai começar a fazer o registro, depois vai a regir, vai a sala maquilhagem, vai a passar por todos os sítios, já vai avisando quando for entrar, depois fica com música de fundo. Sim. E portanto, vamos fazer aqui um registro. Uh, aqui totalmente improvisado e divertido, cada um vai pensar agora nas suas pinturas que vai fazer. Curiosamente, viemos precisamente agora de uma escola profissional, fizemos lá uma Marquinhos Challenge, ficou espetacular. Gira. Se der, da mostra, depois ainda tem um bocadinho na rubrica redes sociais, ficou muito giro, já colocamos online. E por isso vamos começar o nosso desafio. Portanto, vamos ficar todos precisados. Portanto, é à medida que ela passa ela filma e depois nós continuamos. Neste caso, tu depois continuas o programa e ela segue para o outro tá sítio. Tá, continuas... Mas tu dizes quando é que eu posso deixar de estar, de estar estática? Digo sim, aliás, a Ana vai dar essa indicação. Okay. Então já sabem qual é a posição querem ficar uh, frisados? Não, <risos> não precisam. Estão preparados? Sobre... Tá, vá. Então, um, dois, dois três. <risos> Eu achei, não, não é? Ai, já está? Já, já está. está? Já está, já podes continuar. Ai. Nós vamos continuar a fazer agora o vídeo, depois vamos mostrar daqui um, até um bocadinho. Já, então. Até já, até já. As pessoas lá em casa, eu, eu pergunto o que é que a minha avó estará a pensar se ela estiver a ver isto. A pensar, ele deu outro ser um de vez, as pessoas não estão bem. Já vamos perceber no que isto vai dar.